Eu vim a entrar em contato com, com a arte do palhaço depois quando fui convidado por uma amiga a participar de um grupo de palhaço voluntário. Quando eu vi aquele o pessoal é, se caracterizando e ele se divertindo, brincando, aquela algazarra daquele grupo de palhaço, é, eu vim a me identificar com esse pessoal quando eles começaram a fazer isso. E eu descobri que eu era também um palhaço, mas até então não sabia. <risos> Querer conhecer mais o palhaço me levou a aprofundar no estudo, na pesquisa, gradativamente durante eh, essa trajetória eu fui fazendo cursos de palhaço com vários mestres e a partir disso eh, houve esse, esse convite do, do Wellington Nogueira para participar eh, de um projeto piloto no Mário Gatti e daí veio essa história dos cirurgiões da Alegria. Mas esse foi o primeiro contato né, dessa minha trajetória de palhaço que hoje é o meu ofício, é a minha profissão, é o que eu me dedico integralmente a essa arte. Nossa. Era tudo que eu precisava. O palhaço nada mais é do que uma criança, né? Que tá lá, né? Que você já foi um dia uma criança e você tá lá com ela guardada a partir do... Do, da vida adulta você se enquadra, né? E aí você segue os, os modelos e os moldes que a sociedade lhe impõe. E aquela criança fica lá esquecida. Mas em certos momentos eu acho que dá para ser palhaço, dá para extravasar e fazer essa criança renascer novamente. O processo de construção do palhaço, até de se, se identificar o que eu sou, qual é a minha personalidade como palhaço, como artista, é esse autoconhecimento, é olhar para dentro e se trabalhar. A gente não devia fazer mais isso com nós mesmos, mesmo não sendo palhaço, sabe, de, de se conhecer e se construir. O palhaço, na, na nossa visão, é a profissão, acho que, mais humana possível, né, porque ela está baseada em desenvolvimento pessoal, o bom palhaço, tanto que a maioria fala, nossa, esse palhaço, quando ele fica velho, aí ele chega no auge, né, é, porque devido ao desenvolvimento dele... A gente acredita nisso, não só no treino técnico, mas na respiração, no andar, na caminhada. Tudo, tudo ganha um outro tônus, né? E parece que quando ele fica mais velho, tudo vai ficando mais belo. De onde que veio as crianças? É muita barriga. O palhaço, ele, ele tem uma, uma facilidade na comunicação, de conseguir, é, de alguma forma, de algum de algum jeito ele conseguir se comunicar bem com todo mundo só nos comunica bem se a pessoa não quiser porque daí você não, não vai ferir aquele princípio por um por um ego seu mas é, a partir do momento que a pessoa está disponível, quer ele tem a facilidade dessa comunicação E por ser essa profissão humana a gente acredita que também o palhaço está olhando para essas instituições e falando meu, tem alguma coisa tá errada aí é, se tem gente doente infeliz, acho que de repente eu posso ajudar em alguma coisa, então eu creio que o palhaço foi para esse ambiente meio que identificando por ser humano e saber que se tem hierarquia e ele pode brincar com isso, é o, é o game, né? é o que ele precisa para jogar. Os humanos, atenção! De palhaço, e nessa mão é o humano. Se você for para o hospital com a técnica à frente do humano, esse trabalho não rola, porque você vai fazer o que você quer e o que você quer não é apropriado lá. Se você igualar, também não rola, porque o seu virtuosismo em algum momento pode ultrapassar. A gente fala que a ideia é o humano e a técnica, um pouquinho aqui, ó. porque primeiro o sujeito tem que avaliar as condições. Ele tem que não, ver o que, é que, que cabe e o que não cabe ah, naquele um ambiente de e depois você consenso. traz a técnica. A criança é de 52 fez uma cirurgia de moscu com a contagioso? O com Ele comeu um caramujo? A gente quer que o palhaço vá lá e entre em encontros. Ele se encontra. E o que vai sair disso, é cada encontro vai dizer. Estou aqui na Unimed desde Entra nesse ambiente Primeiro Tem que entender que é o organismo vivo Então ele não está sempre do jeito que você imagina Segundo É um ambiente de trabalho Então as pessoas estão lá trabalhando E lidando com vidas é, E terceiro É um ambiente que se você não souber Não ter a consciência espacial De onde você está Você pode bater num caninho Esse caninho fura e mata alguém isso, isso já é um preceito básico para você falar assim Meu, eu preciso tomar um cuidado do caramba E quarto, você também pode pegar doença Isso é perigosíssimo Você também pode adquirir problemas sérios para você E aí, é um ambiente que o público não está te esperando né? Não é um teatro A pessoa não, não foi lá e falou Nossa, quero ver o palhaço né? Então o cara está com dor isso já inibe muita coisa. Então tem, tem uma série de dificuldades que a gente tem que lidar. Então não é um trabalho espalhafatoso. Você também tem que tomar cuidado e não é, incomodar quem está trabalhando. <risos> Você sabe, você sabe o que tem dentro desse saco aí? Cebolinhos Não, tem cebolito, é, quer dizer, tem cebolinhos Mas esse negócio aí tem uma coisa que se chama sódio hum, Sabe o que é sódio? É irmão do rádio? É, o Alimentação é Coisa Séria ele, ele é um espetáculo Que ele foi criado em conjunto Teve um apoio da Unimed né? A Unimed patrocinou Esse, esse início de a forma dele, né? como a gente ia pesquisar ele. A gente fez uma pesquisa grande, não foi um espetáculo que saiu do nada, né? para entender o que é a obesidade infantil, que é um problema atual. Através disso entendemos quais são os alimentos que a escola tenta combater, que as mães colocam na mochila, tipo, é um pacotinho de bolacha que inofensivo, né? mas é uma bolacha recheada, que tem um alto teor de sódio, gordura e tal. A prevenção, a gente acredita da prevenção é a solução. Então, não vamos esperar a criança se tornar obesa, a criança ter uma complicação. Meu, tem criança com diabetes. A gente sabia que, é, no meu tempo de infância, quem tinha diabetes era o avô, já bem velhinho. Então, vamos cuidar um pouco mais da alimentação e pensando nisso, pensando no bem-estar dessas crianças, da, até mesmo da própria população em geral, que a associação criou esse espetáculo, mobilizou todos os departamentos da associação e a gente está pensando nisso é, para poder estar tá levando isso para as escolas. É o que a gente fala, né, né, tanto nas palestras como no, nas intervenções, a gente quer encontrar vocês não no nosso ambiente de trabalho, que é o hospital, a gente quer encontrar vocês fora, na empresa, quer encontrar na escola, quer encontrar no teatro, na praça. Na missa, na missa Não posso trabalhar Segunda-feira é preguiça Preguiça, preguiça Preciso de descansar Terça-feira é dia santo Dia santo, dia santo eu trabalho é pecado Quanta-feira tô doente, doente Quinta-feira é feriado E na sexta-feira É dia de dia Sábado fim de semana Preciso descansar Pronto? Oh, sim! Nem doeu! <risos>